Muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Vamos conhecer hoje mais da história de Silvete Montilla. Um prazer te ter aqui, prazer é meu, eu que fico feliz. Olha, é ator, é transformista, é comediante, é apresentador, apresentadora, apresentadora. Faço tudo, né? De tudo. E é um babado. Sobe no palco, não tem pra ninguém. Eu te assisti recentemente um dos seus espetáculos... E foi a parte mais engraçada do show, eram várias pessoas E você ah, é, é aqu aquela que põe todo mundo abaixo <risos> Sabe como é que é? Sou eu te admiro há muitos anos Obrigada, Luciana Já faz tempo mesmo Eu lembro a primeira vez que eu te conheci Lógico, antes de te ver na televisão Eu digo pessoalmente Que foi até Quando através... Foi? Me lembra do... que a me... A, a... Esse programa existe porque minha memória é perrível Não, através do Vinícius <risos> Sim, Vinícius Barquiori, Isso amigão. foi... Foi você fez num show meu na canto ah, verdade. A primeira vez. Verdade. Aí ele falou e eu falei, ai ah, que legal. E que eu achei tudo. ela o máximo porque é inteligente, é rápida, ah, né? É. E fiquei encantada com você. Eu que agradeço. E fiquei muito, muito feliz. feliz de você ter aceitado o convite. Nossa, eu que quase que me taquei dentro do baú, né gente? <risos> Mas fico muito pra feliz parabéns. mais a sua história, né? Porque a gente se vê na noite, acho que tanta gente que, que conhece a Silvestre Montila da noite é, e, no fundo, a gente sabe muito pouco da vida dessa pessoa, né? da estrada que ela percorreu até Som chegar onde chegou. É. Esse ano comemora 50 de carreira, não, 50 de idade e 30 de carreira. 30 de carreira já? Eu fico pensando, porque eu nunca imaginei fazer isso. Eu era auxiliar de promotoria, concursado, depois de quatro anos eu parei, tranquei, é, pedi exoneração. E fiquei só na noite, porque eu não imaginava que a noite ia ser. Se eu falar sucesso, elas vão achar que eu tô com close. Mas é trazer toda essa, essa bagagem, porque hoje eu vivo disso, hoje é minha vida. Eu tô há 30 anos trabalhando assim, direto, sem aquela coisa de trabalhar três, parou, voltou, porque tem muita gente na noite que é assim, né? Então são 30 anos direto na noite. E é um público muito exigente, né? Sim. Ou você é bom, ou você é bom. É. E que você encontra várias vezes, quer dizer, a sua capacidade sim. de se transformar, é. de inventar coisas novas, tem que ser Porque muito o grande. O legal é isso. Eu, eu, eu vejo que hoje eu trabalho em casas que tem da molecada, dos 18, tem até menos maior, maior, tem as matinê, tem as matinê, né? Tá. Aí tem o pessoal da, do, do, do, do, da metade, do meio, da meia-idade, depois tem o pessoal mais velho. Então, eu sempre consegui Entrar em todos esses públicos As uhum. pessoas sempre me respeitaram E a gente tem que estar se reinventando Porque eu mesmo, seu meu próprio espelho Eu falo que eu já poderia estar cansativa Porque é muito tempo trabalhando Para um público específico É lógico Esse. que eu abri meu leque Eu Hoje eu estou no musical Hoje eu faço meu stand-up Está fazendo no teatro. Cartola, cartola, né? Tá sendo. E a gente, a partir da semana que vem Do mês que vem, de julho Nós vamos começar a viajar ao Nordeste eu estou muito, foi, isso foi um grande presente que a vida me deu. É maravilhoso, eu não fui eu, ver ainda, mas os ai, comentários são maravilhosos. Provavelmente em outubro nós vamos estar voltando em São Paulo, Eba, eu estou torcendo. Eu tô louca para assistir ai, Cartola, não pude ir quando estava em cartaz aqui em São Paulo, e tô torcendo para voltar sim, mesmo, tomara sim, que gente. volte. Aliás, para todo mundo que for aqui de São Paulo, enfim, quem estiver fora de São Paulo, que ai, bom vai Ah, da minha agenda, rodar. né? É. Olha, vamos começar por Maceió. De Maceió, nós vamos para João Pessoa, João Pessoa, Salvador, Salvador, Goiânia e termina em Belo Horizonte. Vamos começar a abrir esse baú ah, da Silvete Motila, saber o que, que você trouxe aqui para gente? Vamos lá. Vou pedir para você escolher ah, é? por onde você quer começar. Ai, gente, deixa eu ver o que, que tem no baú. Gente, coisinhas. Assim. Tudo que ela trouxe, tá? Ah, vamos começar aqui por... Quem não lembra, conhece a Fofolete? Claro que eu conheço ah, que a Fofolete, tudo. gente. Essa é a Taninha. Quem foi que falou da fofolete? A Adriana de Castro. Adriana de Teve Castro. aqui a jornalista Sim. e falou da fofolete, que ela tinha, eu tinha fofolete, mas não guardei nenhum. Como guardei. você guardou isso? Então, isso foi uma cunhada minha, acho que ela já achou que eu tinha o é, um jeitinho <risos> afeminado. Aí ela me deu. E eu guardo com muita recordação, que ela já é falecida, ela e meu irmão, em um acidente de carro. Isso ela me deu há mais de 35 anos, eu acho. E eu sempre guardei, olha. Ela tinha o quê? Uns 15, então? 14, não, 15 anos? É menina, né? mas menina. <risos> e é muito bonitinho, olha, e tá ainda na caixinha do jeitinho. Ai, meu Deus. E fica guardado num lugar especial, na minha casa. E você nem abriu? Nem abriu. Nem brincou? Nada, era uma coisa de recordação mesmo. E ficou guardado e tá comigo até hoje. Que gracinha. Fofolete. Que quando... Gente, quem lembra da Fofolete? É. E era uma Fofolete, era uma Fofolete, mesmo. Que Fofolete mesmo. Era uma Era lindo, né? É. Por que, que não fazem mais, será, né? Ah, eu é. acho que ia ser um sucesso. Você já tinha, então, você gostava de boneca? O que que era o lance? Não, nunca... Olha, as pessoas falam, ah, porque eu acho que é minha orientação mesmo. Eu nunca, nunca fui de brincar de boneca, nunca fui de me vestir de menininha, de roupa da minha irmã, nunca fui. Eu, eu, Tive uma infância tranquila, mas nunca tive essa infância de brincar de coisas de menina, uh -huh, uh -huh, entendeu? Uh -huh. eu, eu, eu fui até, não me descobri, eu fui começar a sair no mundo LGBT, STU, VXC, que é tanta letra, Nossa. né, Luciana? A partir dos 18 anos. Cada dia uma nova, é a é, é. modernidade, cada Isso hora é. é uma história nova. A partir dos 18 anos, eu sempre fui muito família, como sou até hoje. Eu tenho um apartamento aqui no centro, mas eu tenho minha casa na Casa Verde, que moram meu pai e duas irmãs. Eu passo todo dia no meu apartamento mas vou todo dia para Casa Verde. Quantos filhos, quantos, quantos irmãos você tem? Nós somos uma, é, uma família de quatro irmãos: uhum. são duas irmãs, eu, caçula, e esse meu irmão que era marido da Fátima, que era Vitor, o nome dele, que são falecidos. Que faleceu na Duas irmãs. De carro. Duas irmãs e dois irmãos. Uhum. E depois disso, claro, você guarda Não, isso aqui com isso, mais é, carinho ainda, né? Muito, muito, que eu lembro muito. É. E então você teve uma infância aqui em São Paulo, Eu Sou natural de São Paulo. Na verdade, eu nasci na Alemanha, no dia de vida aí cheguei no Brasil um pouquinho queimada, mas eu sou natural daqui de São Paulo. Uh -huh. E nasceu Silvio? Silvio Cássio Bernardo. Nasceu e continua, né? Continua, é. Meu é. nome de batismo, eu não tenho... A e coisa de dia eu... você é Silvio e à noite sim, você sim. é Silvestre? É. Porque algumas pessoas pensam que eu sou 24 horas. É diferente, vamos, vamos, dar, da Nani, que já esteve aqui com você. Hoje Sim. a Nani é uma, uma trans, entendeu? É 24 horas, a Nani people, que é outra, tipo, a gente está falando... A Nani é tudo da mesma época, somos quase da mesma idade, você, mesmo signo. Nani, Salete, é, né? Leonora, Salete é, aqui é a Léo. Que é Campari. tudo, é Salete Campari. Sim, São a Léo Aquila, Léo Aquila, que hoje é Leonora... Então, assim, a Leonora... E a Léo, hoje, são trans. que as pessoas, hoje acho que é tudo igual. Transformista, travesti, drag queen, transexual. E tem as diferenças. É. Entendeu? Você é o é, quê? Eu sou transformista. Tá. Posso ser uma drag queen. Que hoje, drag queen, é o nome que eles mais dão. Hoje, devido a estarem na televisão, no cinema, teatro, programas. É, é, é, é diferente. É mas, mais assim, popular. Não é, mais popular. Transformista, assim, é uma roupinha mais simples. Tipo, que nem eu tô aqui hoje, mas Coisa uma assim, mulher, brilho, é Uma paradinha. coisa olha, só assim, olha, meu amor, eu não jogo cabelo, eu jogo brinco. <risos> então, assim, mas uma transformista pode ser uma drag queen. Drag queen, que eu acho a diferença, é aquelas perucas mais coloridas, aquelas roupas mais balefatosas, perucas enormes, uma maquiagem... Mas o, o, o, o drag queen pode ser um transformista. Certo. Agora, um, um, um, um, as pessoas não podem dizer que a transformista é uma travesti, uma transexual. são que tem, tem prótese, mudaram algumas coisas no corpo, fizeram plástica. Entendi. Entendeu? Então tem uma diferença, mas as pessoas às vezes confundem. E você está bem como está? Não pensa em... Não, nunca. Muitas pessoas, quando eu era mais nova, achavam que eu iria virar uma, transform... uma, uma travesti, peito. Nunca foi, nunca tomei hormônio, porque muitas tomam logo Sim. cedo. Nunca foi minha, minha vontade. Ai, gente, tem uma amiga minha, Marcinha da Corinto, que ela fala, Silvete, cadê suas faixas? Que história é essa Entendeu? das faixas da tem o então, que ela acha que eu não tenho faixa, eu tenho várias faixas. Se eu fosse trazer todas as faixas, Trouxe seria... Trouxe aqui para provar, inclusive, para quem tá duvidando. Essa foi Rainha das Rainhas do Carnaval Gay, na verdade, do escala gay. Deixa eu ver. Tipo assim. Mas tem várias. Nossa, que lindona, né? É, tem, tem, tem várias. Não negócio. Eu fui rainha do carnaval, Miss Primavera, Miss Cidade, Miss São Paulo, Miss Universo. Eu só não fui rainha ou bonequinha do café, porque eu nunca participei. Porque muitas falam, e ah, você perdeu pra chá. Chá é uma amiga minha, hoje Fernanda, que é uma trans. E todo mundo fala ah, você perdeu o Pachá no bonequinha do café Não, não perdi porque eu nunca participei Mas <risos> vamos assim Vamos esclarecer É, vamos esclarecer, <risos> porque as pessoas pensam Mas vários títulos, gente Ainda as rainhas do carnaval gay, de onde? Então, eu Teve o escala gay que tem todo ano Hoje, hoje, hoje não, não existe mais Que começou primeiramente Quem apresentava era Rogéria nossa, Otávio Mesquita, era um, era um sucesso, sucesso. Do carnaval carioca. Era um sucesso, mas eu nunca tinha ido. Aliás, nem sei se ainda existe. Não, não existe não mais. mais. Eu fui a única, a última Ai, apresentadora olha. que teve. Era Ai. meu sonho, não vou mentir. E Ai, aí eu fiz. Era um baile. Maravilhoso. Era um, um fair. Aí quando mudou de local, foi para um lugar menor, é coisa. A já começou. E a... aí tava lindíssimo, uma festa maravilhosa. Fiquei no camarote com vários amigos que ele falou não pode trazer amigos quem você que queira. Massa. Isso aqui eu vi que é uma lembrancinha do, do pão de açúcar. Foi. Quem é esse que está aqui com esse você? Esse é o Paulo Sérgio Cardoso, é o Sérgio. Mais conhecido com Sérgio. Não tenho vergonha de falar, as pessoas falam, ah, mas eu falo. não. Foi meu grande amor, foi a pessoa que conviveu comigo durante oito anos. Hoje continuamos sendo grandes amigos. A gente, às vezes mas, assim, se falamos quase todos os dias. Hoje ele tem um relacionamento, que até esse dia eu só mandei uma mensagem para ele, que o relacionamento que ele está, ele está há nove anos. Ele marcou muito na minha vida. Não é porque não deu certo comigo que eu vou falar, ah, vai virar meu inimigo, vai... Não. E... Foi uma pessoa que estava ali ah, quando você precisava, e essa foi a bacana. Primeira, foi a primeira viagem que nós fizemos juntos para o Rio de Janeiro. Eu guardo com muito carinho essa foto que nós tiramos. E ele está presente na minha vida... Até quando eu ou ele for primeiro, porque é uma pessoa que marcou, é uma pessoa que eu aprendi a admirar hoje como um grande amigo, é um, um super batalhador. Eu, na, no pior momento da minha vida... Foi a perda da sua mãe. Foi a perda da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje. Então, é, ele estava desempregado. E aí eu estava chegando em casa, minha mãe, ela caiu em frente à minha casa, na Casa Verde, no portão. E aí, eu lembro que eu tinha um carro, aí ele pegou, ele estava lá, levamos para o hospital, mas foi tão, uma coisa tão complicada, porque é, nós pusemos ela no carro, e aí a gente pegou um trânsito, aí eu deixei o carro no meio da rua, porque o carro Disse parece que falhou, aí a gente, ele pôs ela dentro de um táxi, e ele teve muito presente. E no dia que ela, que ela, que ela veio a falecer, foi o dia que o SBT mandou uma carta para ele, falando, vem fazer um teste. Isso foi um sábado e no domingo era o, o velório dela, o enterro dela. E aí ele estava lá com a gente no velório, ele que correu atrás de... Toda essa burocracia, de caixão, esquece, né? de. É, não, não são coisas que vai ficar não adianta. Independente que ele não está mais comigo, mas marcou e vai continuar marcando na minha vida. E de amores, e, como é que está e, a Silvex? Eu estou na pista louca. Não, é assim, é, é, é assim, é muito difícil ter uma pessoa que me acompanhe nesse ritmo. É... Você trabalha a noite toda Praticamente, noite toda, como você estava dizendo às vezes Praticamente que... todas as noites é, Você todo... trabalha eu só demais Eu trabalho de terça-feira De terça não, de quarta na Segunda, quinta, terça, boteco Vamos é quarta, lá, só é. na agenda É, então, é quarta-feira, é o único dia que Então, para você ter alguém Você tem que ter alguém que tenha Mais ou menos meio o meio seu ritmo Na noite, é lógico, a gente conhece um monte de gente Para quem está, ah, todo lado da Silvestre, não E hoje eu tenho uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar, gosto muito, para mim é um companheiro, não tem essa coisa de rótulo, independente se nós estamos ou não estamos juntos, ele é um diretor artístico da, da Blue Space e é uma pessoa que tem tudo a ver comigo. Ele trabalha na noite, ele não frequenta a noite, porque as pessoas confundem, porque a gente trabalha na noite a gente não. Eu estou os dia na noite porque é meu trabalho, mas se fosse frequentar, ele gosta de sair para jantar, ele gosta de viajar, ele é ator também. Eu tenho o meu stand-up, que é Silvete Montilha, é o que tem para hoje. Ele que abre o meu stand-up. Então, nós somos muito companheiro, independente de rótulos, se somos namorados ou não. Somos grandes amigos e temos uma cumplicidade muito legal. Então, você está tranquila. Então, tranquila. tranquila. Tá... É, é bom você ter alguém do seu lado. Isso é gostoso. Quem não gosta de ter uma pessoa... É... Que te faz carinho, que te respeita, que tá ali batalhando com você. E uma academia de drags? Então, é outra coisa Participei que... Participei da academia de drags, foi, olha... Foi jurada, o fui ano 2, do dois, né? Foi. Então, Alexandre Carvalho, olha, já fica aqui a dica, Alexandre, nossa. O que as pessoas pedem, devido a, ao musical, eu fiquei três meses no Rio de Janeiro. Direto. E tem você que faz aqui, você sabe, tem que ter o um tempo para gravação, você tem que ter um tempo de dedicação, e como eu era apresentadora, então não dava... Então, provavelmente, agora, no mês de julho, ele volta, porque as pessoas cobram muito. Foi uma coisa legal, hoje está em, sabe, Beleza. em alta, em evidência. É. E as pessoas querem. Provavelmente, agora, no final de julho, a gente começa a regravar o Academia de Drags 3. One, two, three. Vamos agora para o último ah. item, ah, ai, que gente. é uma coisinha pequenininha ah. que está aqui, mas eu sei que tem um valor é enorme, enorme. É então, aqui é um terço Que também foi, foi Eu trouxe lá do Vaticano Foi benzido É um terço Que eu trouxe Uma das, não sei se foi a primeira, a segunda Da primeira viagem Que eu tive a Roma E aí eu trouxe para minha mãe Minha mãe era muito católica muito Eu lembro que eu trouxe para ela E para várias vizinhas né que, E aí Era um terço que eu trouxe e quando ela veio falecer, eu fiquei com ele, é uma coisa que eu guardo muito. É... Ah, é, isso daí, para mim, é um valor que não tem, não tem preço, não tem nada. É, é, é uma coisa de, de lembrar sempre. eu é, São 15 anos, 15, Minha mãe faleceu no ano da Torre Gêmeas, acho que vai fazer 16 anos. 2001. É, é, 16 anos. É. E, e isso daí eu lembro que sempre lindo, eu, né? eu sou uma pessoa que eu rezo muito as pessoas pensam que a gente quer da noite não tem uma religião eu rezo todas as noites eu agradeço a Deus a cada dia por me dar a, a oportunidade de deitar no meu travesseiro e dormir hum. e acordar no outro dia e isso é uma recordação que eu peço sempre para ela estar do meu lado que eu tenho certeza que ela está que ela nunca me deixou e minha mãe foi e sempre será tudo na minha vida é, eu sempre às vezes eu lembro que quando ela faleceu na boate, que eu tinha que continuar a minha vida, eu tinha que trabalhar, é, eu falava que para todo mundo, gente, se você tem uma mãe que está longe, que está fora, que você não fala, não deixa de ligar, falar, mãe, eu te amo, se você estiver perto, não deixa de falar, te abraçar. te abraçar, eu amava como eu amo minha mãe até hoje, só que eu não tinha aquela intimidade de, que às vezes as pessoas têm, de eu saía muito com ela quando era mais novo mas de te ficar, ai, toda hora abraçando, beijando. Não, mas eu tinha o meu jeito de amar minha mãe. Eu vejo assim, às vezes eu acho que até sinto falta hoje, se eu tivesse ela ainda, acho que seria diferente. Até porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho é. a gente vai amolecendo Sim. mais. Eu lembro que, que quando mais... eu fiz a primeira vez um programa de televisão, acho que foi o um programa de calor do Silvio Santos. E aí eu estava com a minha mãe na rua, eu indo para algum lugar. E o vizinho, ai, ah, ontem eu vi o Silvio, estava lindo na televisão. Só que minha mãe minha família vou te falar uma coisa nunca soube nunca foi nenhum trabalho meu ninguém? esse ano ninguém esse ano quando eu fiz o cartola ai foi tão emocionante para mim eu levei meu pai que tem 82 anos minhas duas irmãs são evangélicas meu sobrinho os filhos do meu sobrinho o namorado da minha sobrinha para mim foi é, nossa eles Estando lá, nossa, que coisa linda. Mas eu nunca, nu, nu, saber... Eu tenho uma irmã mais velha, é a, a, a, a futriqueira, sabe aquela que fuça em tudo? Às vezes eu falo com os meus amigos, aí o meu amigo, você acha que sua irmã não sabe? Ela olha em tudo. Essa coisa da internet, é. né? Você acha que não. Mas vocês ela não já nem falaram, então. Nunca, nunca sentei no almoço, no jantar, no... nunca coisa. falei. Mas ela tudo, quando eu fazia participação que eu já fiz. TV, imagina, Um monte é. de coisas, então elas viam tudo, eu, eu bobo achando que elas nunca Sou, que não sabiam de nada. Meu amigo fala, você tá louco, quando eu vou lá na sua casa e elas acabam. Também, São, né? muito. É. Meu amigo fala isso. Tá vendo? Ele fala, se, se você soubesse de repente uma... até aquela coisa de não querer assumir é. de não querer então, falar abertamente mas por dentro é. tá falando uau. Esse ano Deus. então, esse ano como eu te falei comemora 50 anos de idade 30 anos de carreira então, provavelmente, vou estar tá lançando uma biografia. Então, vamos ver. Mas eu acho que vai ser tudo na mesma semana. Nossa, Aniversário de 50 anos, 30 de noite, lançamento Nossa, de livro. Vai fechar. E aí, Cartola, dia 18 de agosto, o Jô Santana e a Simone estão viajando para Zurique, na Suíça. Provavelmente, estão lá para... Já tem reuniões maravilha. marcadas para fazer Cartola em Zurique, Portugal e Paris. Seria tudo, porque tem muito brasileiro para esse lado, né? E Gente. eu estou muito feliz. Tô, a minha vida, eu, não, eu só tenho que agradecer a Deus a cada dia, pela família linda que eu tenho, pelos grandes amigos, pelas pessoas que me dão trabalho. E eu estou muito feliz que, que essa minha festa, eu estou fazendo junto com o Gessé, uma lista, nós fizemos, né? Que é estou convidada, vezes, tá gente. Às vezes é de olho, Já querido. recebi o convite. Ai, gente, olha lá que coisa fina, um negócio chique. E então, assim, é vou. vai ter chique o negócio. Você fazer uma lista, é muita gente, é muita Nossa, gente. Nossa, imagina então, você, 30 é, anos de, de profissão E eu estou mandando, eu estou há 30 anos, acho que há uns 24 viajando o Brasil todo, e eu estou conseguindo o contato de pessoas que me contrataram, que eu já... Que legal. É, eu vou ficar muito feliz, eu sou muito emotivo. Entendeu? Vai ser um dia de muita emoção, nesse dia o Wagner tá escrevendo uma história, um mini musical sobre meus 50 anos que de legal. idade, que vai ser alguns artistas que vão contar. Na própria festa? Na festa. Que legal. Eu acho que vai ser lindo. Eu ah. tô... Tenho grandes amigos que estão me ajudando porque ninguém faz nada sozinho. Faz nada sozinho. Então... Eu tenho que agradecer, não, não aquela questão de dizer nome de um por um, porque às vezes é muitas pessoas, sim, sim. mas agradecer esses grandes amigos, porque é tão bom você ter grandes amigos, amigos verdadeiros, A coisa mais entendeu? Importante. Tem uma amiga minha vindo com o marido de Boca Raton. Tá, Estão passando, bem. gente. então e Eu isso. estarei lá também. Ai, com obrigada, certeza. Luciana. Eu que agradeço, viu, gente? Queria deixar meu site, <risos> meu Orkut À vontade, amor. Hoje, vocês têm Ninguém orkut. vai orkut. voltar. Ai, Dizem, né? Com outro nome, sei lá. Eu queria dizer, gente, Deus que eu esteja precisando. A vida tão difícil, viu, Madonna? Calma, a Madonna já ficou <risos> nervosa. Mas entre no meu site, simuntila.com.br. Montila com dois L's A, tá bom? Entre em contato com o meu assessor, tem no meu Instagram. Me siga, gente. Ai, tá caindo a, segu... tá a segmentação, nada, um aloca. Então me siga no Instagram. Luciana, é uma honra, um prazer. Uma alegria pra mim. Tá aqui uma com essa grande apresentadora, jornalista, uma pessoa linda, maravilhosa. E fazer parte aqui desse seu momento... Do Foro do Baú. Que show. Do... Ai, na minha joia. <risos> Gente, delícia! A gente se encontra na próxima semana com mais um Fundo do Baú. Silvete, todo fim de Fundo do Baú, a gente tira uma foto com essa Polaroid. Ah, do fundo do baú mesmo, viu gente? E a ideia aqui é a seguinte, já que esse é um programa que fala de recordações, aqui vai ficar uma recordaçãozinha pra você. Esse nosso bate-papo, eu espero que você guarde com carinho para daqui a 10 anos, quando a gente for ver... É lá do outro lado ah, mesmo. Oi, é que esperar, polaroide. Todo mundo pega essa foto, que é na hora, né? Não é instantânea, é, amor. Calma, isso aqui é das gente. antigas, é do baú. É, realmente. E não. eu espero que você guarde isso aí como uma recordação não, de, um, com de um bom momento da sua vida. Com certeza, vai ficar muitas. marcante. É muito, muito gratificante. gratificante. Eu, eu muito. Adorei, adorei. O Joadson Santana me perguntou... Sobre esses CDs aqui que eu tenho Essa aqui é uma prateleira que eu guardo um monte de CD E, e eu vou então, Joabson, atendendo ao seu pedido Falar um pouquinho desses CDs ó.